Onde é que Boto mora? Mora nas águas do mar. Onde é que Boto mora? Mora nos rios, mora no mar. Às vezes eu me pergunto quanta fé, quanta ancestralidade, força, cultura transporta esse rio? Quantas músicas cabem nesse rio? O Amazônico tá muito no ritmo nosso, isso tem a ver com a nossa musicalidade. Olha esse movimento permanente dessa água aqui. O povo do Pará, se não tem ritmo, cria um outro, sempre aparece algo novo. E quando a gente chega em cima do palco e a gente vê o treme da molecada e tudo mais, entendeu? Cara, foi pressão, essa música é pressão. É o groove da Amazônia, sacou? Treme. Treme. Vida só não se sustenta, você precisa da poesia. Eu digo que é um rebujo no remanso, né? Eu vou remanciando e a pessoa vai se segurando vai dançando. Enquanto muitos artistas estão tá dormindo, esperando o sucesso chegar, eu estou indo correr atrás dele. Só que a pessoa tem que ter muita fé. Eu olho, sinto a música, eu recebo. As pessoas olham a natureza, mas não se encontram com ela. E isso era só uma parte do que a gente estava se propondo a fazer, que era devolver para a natureza o que a gente colheu dela. Esse mesmo rio que quando criança eu achava intransponível foi esse rio que me levou e que me leva pelo mundo inteiro.